Ah, o que felt melhor. é muito cagado, eu já pego o checkpoint direitinho. Nossa, melhorou. É muito... Nossa! Nossa senhora! Nunca nem vi. E o teu nome? Nunca nem vi. o teu nome também não lembro. Nunca nem vi. É na esquerda mesmo. Vamos ver, vamos ver. <risos> Passando, passando por um mais um baitô, então. colado zero não fazer eu ainda tem que ouvir isso. Toma, tô trabalhando. Não me deixe ha ha de ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha é fake, cara, eu falei sair, saírem, é Rato, rato, rato, rato. Porra, mano, que é isso, eu isso falei, é velho. Ah, Pega ele! Deus, meus. Vou falar pela segunda vez. Não sai do bombe. Boa tarde, Geozinho. Esse aqui tá na live, velho. Nossa, mano. Meu Deus, meu Deus do céu, velho. <risos> Caralho, essa luta é palestra tá essa música mano. É muito tá boa, é muito sabe? boa. Pô, o tiro varado no cara meu foi muito má velho. Sério. Nossa, é eu tô cego, eu morri já. O cara foi o primeiro e parou, velho. Os cara de Deus, o que tá acontecendo aqui Ai, velho Cadê é meu chip? Tá parado no tapete Se virar aqui é cheater Vou começar a ficar também em cima mano Ah, 95 né oh, o 4x4 ele, ele foi, era o primeiro, ele parou velho com a miragem AWP mano Mano, eu tava com um Que feio reforço, foi isso, que bonde. feio não, A faca não pode Tá um na... Esse era o cabecinho, tinha um pra jungle colado. Que isso? É, que exótico, velho. Que porra é essa, velho? <risos> Eu nem sabia é. que dava hum. pra subir ali. <risos> vai, vai. O morro caiu, velho. Mais um, 9 tetras travado jungle. <risos> uma tira. Morreu. Morreu. de jungle. tomou o tiro, menos 90. Morreu. Meu Deus. Eu quero eu vou parar de vir pra Esse aqui eu conheço. Mano, tá tão fácil assim? Tá normal. Entra na liga, velho. Morto na liga. O cara só em mim esse Nossa, eu matei meu querido amigo. Mais um, mais um, mais um, mais um, Vai vir em cima nem foda, hein, eu não... Tô cravado assim. Luzinho, olha essa aqui. Quer ver? Ei! Cheater, é shooter. Não, deixa a Valve trabalhar, né? Ah, não. Nossa, Nossa é essa. É. É. É. É. Ei, tá sozinha, isso. Que isso, mano! Olha lá, olha lá, por cento, por cento, não